Antes, o Brasil estava aliado a Chávez, Bolívia, Ahmadinejad, só faltava Darth Vader para completar o eixo do mal. Tipo, ah, porque o Brasil é muito anti-americanista. As pessoas são muito contra os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, escuto pessoas que falam porque o Brasil é muito americanista. Mais ou menos. Vamos tentar esclarecer algo sobre isso. Vamos lá. Primeiro. Estatal de subserviência aos Estados Unidos, do qual se fala hoje muito. Né? Especialmente este governo, na visão da esquerda, seria subserviente aos Estados Unidos. Eu, consigo, eu admito que não consigo nem entender o que isso significa. Nem entender. Assim, antes o Brasil estava aliado a Chávez, Bolívia, Ahmadinejad, só faltava Darth Vader para completar o eixo do mal aí estava bom. Né? Agora que o Brasil se alia à União Europeia, Oceânia, Japão, Estados Unidos, aí não está bom. Se esquece tudo isso e só se olha os Estados Unidos. Nenhum país é perfeito, claro, e os Estados Unidos também estão longe de ser perfeitos, mas né? entre Irã e Estados Unidos, né? e, obviamente, coitada da população de Irã, do Irã, não, é, não são eles, né? mas não há nem comparação. Qualquer pessoa razoável sabe disso. Tem que ser muito militante para poder falar algo diferente disso. Para onde as pessoas vão? Para onde as pessoas emigram? Onde as pessoas vão como turistas? No Irã? Na Bolívia? Na Venezuela? Nos Estados Unidos? Austrália? Canadá? Etc. Então, na verdade, não há um alinhamento. O que os jornalistas me perguntam sempre? Este é alinhamento dos Estados Unidos. Qual? Não estou vendo. Eu estou vendo alinhamento ao Ocidente. Todo. Não só os Estados Unidos. Também, mas não só os Estados Unidos. Eles recortam o pedacinho que eles não gostam e falam disso. Tudo bem, os Estados Unidos têm problemas. está aliados com a Arábia Saudita e com outros países. Claro, reconheço, todo mundo sabe. Mas, pelo menos, hoje estamos aliados a um, dois países não tão bons. Antes, todos. Então, pelo menos, há alguma diferença. Eu não consigo entender também, porque admito que é Talvez, em parte, a minha, a minha, a minha... A minha proveniência né, faz isso, a minha história, a história da Itália é diferente. Ou seja, olha, te falo o seguinte, a Itália é subserviente aos Estados Unidos, talvez muito mais que o Brasil, e estamos muito felizes de ser, muitíssimo, muitíssimo. E agradecemos por eles terem invadido a Itália e nos salvado da, do nazifascismo. O 25 de abril é a nossa festa de liberação. Da liberação. Da liberação do nazifascismo. Graças a jovens americanos que se sacrificaram para desconhecidos além dos oceanos, para salvar do nazismo. Ok? E nós celebramos isso. Porque a alternativa concreta era cair do outro lado da cortina de ferro com a Iugoslávia, com Tito, com Stalin. Constantes na rua em Praga e na Hungria. Agora, no mundo ideal, cada um, cada estado, deveria ter a tal de soberania estatal, nunca comprando o que é isso, tudo bem, mas a tal de soberania, cada um no seu quadrado, posso até concordar. Mas o mundo ideal não existe. No mundo real, na época, pelo menos, você tinha duas opções: que eram União Soviética ou Estados Unidos. Escolhe. Roger Scruton usa uma metáfora muito boa, que é a seguinte, é, você reclama os Estados Unidos? Muito bem, faz o seguinte, tira os Estados Unidos da equação, tira os Estados Unidos do mapa mundial. O que acontece amanhã? Cada um lindinho, tranquilo, cada um no próprio quadrado? Ou a China, a Rússia, os países muçulmanos vêm, comem tudo e dominam tudo? As relações internacionais são uma área muito pragmática. Nenhum país é perfeito, mas você tem que se aliar a alguém. Pode escolher um certo grau de isolacionismo ou não, concordo, acho ótimo, mas, afinal, entre liberais e democracias, entre países que, não obstante tudo, imperfeitamente, respeitam mais os direitos humanos que outros países, estou claramente com as liberais democracias. A questão do visto que agora foi tirado para Estados Unidos, Japão, Austrália Canadá, Outra loucura ideológica. Né? Não há, evidentemente, a mínima possibilidade de um cara dos Estados Unidos, já Japão, Austrália, Canadá, entrar aqui com visto turístico e depois shh, fica escondido, espera que eu fico aqui. Entendeu? Se for, não só é para deixar ele aqui mesmo, é para levar num hospital psiquiátrico, estudar o caso, etc. Né? Que nem eu. Aí você é, ei, mas por que você vem? Bom... Então, é mera retaliação, é mera revanche de viralatismo, mimimi, é, com problemas mentais. É, isso indica algum problema mental da pessoa. Não diz nada a respeito daqueles países. É. Inclusive, você quer atrair estes turistas. São malvados, estes estadunidenses. Então, tira o dinheiro deles, faz eles vir, deixa gastar o pessoal dinheiro aqui. São todos ricos, olha a renda per capita lá. Ótimo se vem, explora os caras. Não, vem.